porque tem uma coisa que o Quatro Amigos conseguiu, que pouca gente fala, essas coisas o balanço geral não mostra, né? Inclusão, trabalho de inclusão que o Quatro Amigos faz, que é incluir gente feia em qualquer lugar do mundo. Assim, o público do Quatro Amigos é o melhor público pra comédia, que eles riam, pra caralho, só que eles são muito feios. Porque os quatro caras que estão ali são horríveis também, então meio que atrai, né? galera feia, meio que uma. É imã, né? Vai uhum, chamar a gente, chama uhum. uma gente feia. <risos> sim, sim. E, e eles são feios assim que a gente conseguiu levar a gente feia em Londres. Caralho. Então, tipo, é um nível que pouca gente tem. O Quatro Amigos consegue com. A primeira vez que fizemos um show em Florianópolis. Vocês já foram para Florianópolis? Floripa, é. Floripa, Florianópolis. O Quatro assim... Amigos saiu de lá no outro dia, tava chamando. Eu quase casei com a caixa do mercado na verdade. <risos> Floripa, dia, cada dia. O dia do Florianópolis <risos> é top. É, ah, a, única, a única exceção é, é o dia de Florianópolis. Lá é, que dia! Que dia! E, e fizemos é quatro amigos de Florianópolis, né? assim. Quatro amigos saiu, o avião saiu de Florianópolis. No outro dia estava chamando Florianópolis de Piauí, assim. De tom, <risos> que foi. Ah, não fala assim do Piauí. Não, né? não, não Você já viu o Whindersson? Eu já. Não, onde que ele é? Sim, mas eu sou do Rio, sou feio pra caralho, <risos> Não, pô. Não, tudo bem, mas eles são legais, eles riem <risos> <riam> mu <risos> muito. Pô. Eles riem muito, Paulo. Eles riem muito. São maravilhosos. Eu não tô criticando, tô elogiando, que são a melhor plateia do mundo. Mas são ah. feios, eu não vou mentir para agradar eles. Mas você falou que são feios em qualquer lugar do 4 Em qualquer nível. lugar, isso, qualquer é, lugar. É, Até é, em Floripa. A gente conseguiu. A gente consegue é, botar é, gente feia entendi, em Floripa, em Porto Alegre. É um, é um nível absurdo assim, que a gente consegue. <risos> <risos> o show do Quatro Amigos é um, é um hiperdia, né, assim, na plateia. <risos> <risos> é, Tudo. Tá, todo... <risos> Puta que vai. <risos> é, o hiper deve ser foda. É o hiper. Caralho, hiper deve ser foda. É show de graça. É, é. <risos> sabe? Quer ver? Show de graça é foda, cara. Já é, foi é. show de graça? Porra! Show de graça é foda. Show de graça. De graça. Já fechou o prazo de alimentação de shopping? É, não, show de graça é foda. Show venda? É, é não é, é. Puta, show tudo tudo de graça. Que é, tudo que é de graça é. é, é um show problema, de graça é um problema. parece problema. que passou um. É, Bigfoot puta, puta, atropelou é, é, a galera. Vira Halloween na hora.